Fala, aqui Tudo 100% com você. No conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre MDL. E como você sabe, Ark, a Ark agora é responsável pelos releases, pela evolução do MDL. Então, por este motivo, nós estamos trazendo um conteúdo completo, completão mesmo, sobre anotação, que vai para o novo portal que nós estamos fazendo também sobre MDL. Então, bora lá! <música> Aqui é então, com o é de Praxe por aqui, estou trazendo esse super conteúdo em um mapa mental. Uh, bom, começando aqui do comecinho, o que é MDL, né? Começando aqui pelo que significa essa sigla. Essa sigla significa Micro Development Approach. Veio lá atrás, junto com o MDA, né? Que era o conceito de micro. É, desenvolvimento, né? abordagem de microdesenvolvimento, desenvolvimento, o MDL ele tem como objetivo principal especificar de uma forma minimalista, por isso muitos chamam também de minimalist development language. Então é bem comum ouvir no mercado né? tanto o termo minimalist, né? minimalist development language, como micro development language. Bacana? E qual foi a motivação da criação do MDL? Por que, que ele foi concebido? Né? Que tipo de lacuna ele cobre? Bem, o MDL ele foi criado exatamente para facilitar a, a criação de, de especificações técnicas para times de desenvolvimento, uma vez que lá no comecinho, quando começou -se a se falar ali de micro-desenvolvimento, uh, havia a necessidade de se criar muitos componentes, componentes pequenininhos. Era uma, um pensamento né, de, de arquitetura minimalista, micro-componentizada, como a gente fala hoje em dia. E nesse contexto, criar aplicações com vários elementos era um grande desafio. E trabalhar ali, por exemplo, com o ML uh, ou com outras notações da época, era bem complicado mesmo, porque você ia ter uma documentação muito grande muito difícil de manter, de evoluir e até mesmo de construir para a primeira versão sem contar que as notações que existiam na época e que existem até hoje, que são hiper reconhecidas e gabaritadas, aí, super utilizadas no mercado, elas têm um certo nível de complexidade que requer que você aprenda a trabalhar com aquela é, notação, para que você construa essas visões de forma consistente e também requer que outras pessoas que simplesmente vão ler esses diagramas também precisem conhecer a E o MDL ele tem a, a proposta, né? De, de ser tão intuitivo, tão simples, que qualquer pessoa, mesmo que não seja da área de TI, consiga olhar o diagrama e acompanhar o raciocínio, né? Ou então dar um palpite, desenhar e rabiscar ali também uh, a solução junto com o um arquiteto, por exemplo. E como nós falamos logo no comecinho, agora a ARC está é, sendo responsável né, por lançar releases novos do MDL. Enfim, nós somos agora os responsáveis pela evolução do, do MDL, beleza? Bom, então a gente tem algumas novidades que a gente vai falar também é, mais no final do, do nosso conteúdo. Então aguenta aí porque tem novidades super legais mesmo. Então, por que MDL? Por que adotar MDL ao invés de qualquer outra anotação? A resposta aqui é bem simples, embora eu seja um apaixonado por MDL, né? Uh, eu diria que uh, o motivo principal da minha escolha foi a simplicidade, a forma é, literalmente leve ali de você engajar outras pessoas para fazerem junto com você um novo diagrama, um novo desenho. Uh, então ele, ele engaja literalmente todo mundo, é muito fácil de você... É, criar um diagrama. Então é muito tranquilo você de repente colocar uma pessoa que não é de TI em uma sala, desenhar ali junto com ela, chamar ela de repente para a lousa para desenhar junto com você na, na lousa né, a, a solução. É, isso ajuda e ajuda bastante no engajamento para as pessoas se sentirem parte da solução. Então o MDL acaba contribuindo bastante nesse sentido também né para equipes ágeis que querem ali fazer soluções uh, com, com time to marketing agressivo né e, e querem de qualquer maneira ali, fazer uma documentação mesmo que mínima, de forma que você pode fazer facilmente um diagrama na lousa em MDL para ter uma foto e colocar ali depois no Google Keep ou em qualquer outra ferramenta é, para você compartilhar né, aquele diagrama com o histórico do projeto num trelo e etc. Então se eu pudesse resumir aí em uma palavra eu diria que o grande motivador é engajamento. A gente teria outras palavras facilmente também, que é a simplicidade, né, de concepção então as pessoas têm menos medo de, de errar de ir na lousa ali e colocar um, uh, um elemento errado, uma setinha errada, porque ele é mais simples, ele é feito para isso, tá bom? Então aí virou minha favorita também, porque ao mesmo tempo que ele é simples, ele também é rico. Você consegue uh, ilustrar fluxos, sequências e estruturas e por aí vai, tá bom? Bom, e falando um pouquinho então agora sobre os contextos, nós temos somente dois tipos de contexto no MDL, tá? E são eles, o contexto comportamental e o contexto estrutural. Para que, que serve cada um dos dois aqui, né? Uh, o contexto comportamental ele tem como principal objetivo ilustrar ali como vai funcionar uma aplicação, como que ela vai ser organizada, como que vai ser a passagem de bastão entre uma camada e outra quando você estiver desenhando uma arquitetura, ou como vai funcionar de repente a regra de negócio, pensando já também nos componentes que você vai ter na sua aplicação. Então ele ajuda literalmente a linkar, a ligar, né? unir o time técnico com o time funcional. E a gente vai explorar um pouquinho mais sobre isso nos exemplos. Bom, falando então, dos elementos que nós temos aqui no MDL, o primeiro deles aqui é o User, né? Que é o bonequinho, o mesmo bonequinho do caso de uso. Para que serve esse elemento, né? Ele serve para você é, representar no seu diagrama usuários áreas e também uh, inteligências artificiais. É legal que ele já tem esse conceito também, tá bom? Depois nós temos aqui o core, que é um círculo, tá? Um, um, uma elipse aqui, né? Oval, uh, onde nós colocamos aqui, por exemplo, qualquer coisa que seja do back-end, que sejam uh, responsáveis ali pelo processamento de informações, ou representar ali, de repente, microserviços, tá bom? Uh, depois nós temos aqui o elemento interface, e esse aqui ele serve para representar literalmente telas, ou seja, user interfaces, interfaces com o usuário, a gente não está falando de interfaces sistêmicas, tá bom? Bom, nós temos mais alguns elementos aqui, e são só mais três, tá, gente? O próximo aqui são batches, tá? Ou microbatchs. É, esse elemento ele serve para representar uh, ETLs, aqueles microserviços coreografados. Muitas pessoas representam Uh, com esse elemento, né, indicando que ele não é, é exposto publicamente, ele é só interno. De repente, ele nem é uma API, né, ele nem tem uh, acesso ali via HTTP ou TCP, nada assim. Ele fica ouvindo uma fila, por exemplo, uh, e aí ele processa e devolve. Então, muitos entendem que o batch, um né, microbatch, faça mais sentido para um microserviço coreografado do que uma elipse, que é uma, um core ali, né, que representa até mesmo uma API, muitas vezes pública. Tá? A elipse ela pode ser pública. E esse formato de um trapézio, né? Não pode, ele é privado, tá ali, é interno, ele é autoprocessado, é, processado né? ele se auto-dispara, por exemplo. Tá bom, na sequência nós temos o black box, esse aqui é um dos elementos que eu mais gosto do MDL, porque ele me possibilita uh, criar elementos que dentro do meu diagrama, né? Colocar ali um elemento dentro do meu diagrama que eu não quero entrar no detalhe, que eu não quero colocar ali uh, subcamadas, tecnologias, eu simplesmente quero dizer que eu tenho ali, de repente, um Identity Provider uh, na minha solução, né? E eu estou detalhando tudo, estou entrando em, em detalhes ali, especificando é, como funciona cada fluxo de cada coisa, mas eu não quero falar isso do Identity Provider, então eu coloco ele como uma caixinha preta. E ele não só pode ser utilizado para componentes arquiteturais, como um IDP, um componente de fila, um API Gateway, etc., como também serve para representar outros sistemas ou outros módulos que você não queira detalhar, não queira especificar naquele momento, tudo bem? Por último, mas não menos importante, nós temos o elemento database. Esse elemento serve para representar qualquer tipo de, é, de componente de persistência de dados. Tá? Tipicamente a gente usa mesmo para é, bancos relacionais, bancos não relacionais e para caches. Mas eu já vi algumas pessoas utilizando também para representar uh, fontes de dados de arquivo, por exemplo, um FTP. Tá? Eu já vi algumas pessoas fazendo isso. Então, o MD o MDL não tem muito de ah, está certo, está errado o desenho. Se você passou a mensagem, se você conseguiu transmitir a mensagem, é o que importa nessa anotação, tá? É o, é o mais importante, é o coração do negócio é ser simples. Uh, e agora falando dos conectores que nós temos no MDL. O MDL, na verdade, só tem um conector, que é o LINK que trata-se de uma de um conector né que liga dois elementos ele é um é um uma linha né reta ali com uma seta aberta na ponta uh, ele serve literalmente para ligar dois elementos, indicar que, olha, esse elemento passa informações, troca informações com o elemento B, né? O elemento A com o B. Uh, de forma que ele também indica a direção, a setinha aqui ajuda a indicar a, a, a ordem, né? A, a, a direção do fluxo da informação entre os elementos. Bom, e o link, que é o mesmo conector, é o único conector do MDL, Pode ter uh, na mesma ponta, né, na pontinha da seta aqui, ou na outra ponta, uh, a especialização, que seria aqui no caso uh, a herança, né, indicando que tudo que um elemento tem, o outro também tem. Pode ser a composição, indicando que um elemento faz parte do outro, os dois, embora sejam componentes eh, apartados, né, os dois... É, juntos ali fazem sentido Separados não né? Somente os dois em conjunto ali é, Podem ser considerados Uma parte da aplicação, por exemplo tá? Então a composição ela indica isso né? a, a, a agregação ali De vários elementos né, Para compor um elemento maior tá? No caso do MDL não existe A agregação da OML Só existe a composição mesmo uh, Quando a ligação é fraca Tipicamente a gente usa o link aberto né? Não usa a composição Aqui é só quando a gente tem realmente essa visão de elementos né, é, que compõem o maior ali, que o, o maior não vive sem os, os pedacinhos, as partes menores, tá bom? Uh, eu já vi pessoas usarem como se fosse agregação e novamente, no caso do MDL, não tem tanto problema assim, você não precisa se preocupar tanto em, em poxa, ser exato ali, indicando que é, sem o componente A o B não vive, né? Você pode representar de certa maneira ali, né, uma agregação também aí com a composição, tá? Uh, e nós temos o Always Link, que serve para representar que uma conexão, né, entre um elemento e outro sempre acontece. Uh, para que, que isso é útil, né? Em alguns casos... A gente vai ver isso um pouquinho mais no detalhe com exemplos. A gente pode colocar ali um número em cima do conector e dizer para que ele serve, dizer ali o, o que, que está acontecendo na passagem de bastão entre um e outro. E nesse contexto, às vezes você tem ali a conexão com o banco de dados, e todas as vezes que você vai passar por um microserviço, aquela conexão acontece, ou 90% das vezes, ela acontece com o banco. Né? A, a relação microserviço-banco de dados acontece, por exemplo. Então você pode utilizar esse Always Link para não colocar essas informações detalhadas de uh, o que, a, a conexão que está acontecendo, a sequência, né uh, diminuindo um pouco aí a, a complexidade do desenho, o nível de detalhes do seu desenho, tá? Então, ele ajuda bastante mesmo. Uh, outra coisa que é interessante sobre o link é que você, se você colocar é, desse jeitinho que está aqui, você está indicando que a direção do link é esta. Então, é literalmente como se você estivesse sobrepondo a, a setinha pelo elemento aqui do Always Link, tá? Mesma coisa para composição e mesma coisa para especialização. Eu poderia ter assim, ó, a setinha de um lado, né? Indicando que a direção é essa. Então, imaginando que eu tivesse aqui, né, um elemento aqui e um elemento aqui. Nesse caso, se fosse deste jeitinho aqui, nós estamos dizendo o seguinte, que este elemento aqui, né, é vai para esta direção, né, então o link entre esse elemento e esse, né, a comunicação entre eles acontece daqui para cá, mas eu estou dizendo que este elemento herda deste elemento. Então, tudo que esse elemento tem, este aqui também tem. É isso que eu estaria dizendo, é, fazendo uh, o uso da setinha desta forma aqui, tá? É, é bem comum isso acontecer, né, na hora que você começa a desenhar, às vezes explicando, fala, poxa, mas é, é estranho eu ter aqui... Uh, uma, uma direção, né? Diferente da, da minha especialização. Mas acontece, tá bom? É bem comum acontecer, na verdade. Bom, então, aqui como nós dissemos, né? No caso do MDL só existe o link, ou o link composto. Uh, se for utilizar qualquer outro conector, entende-se, né? Que a gente tem um link mais uh, o, o conector, né? Na outra ponta, tá? De forma que se a gente for utilizar aqui qualquer outro que herda, compõe, ou sempre acontece, né? <risos> então a gente entende que a gente tem o um link mais these <laughs> aquele outro conector, né? aquela outra especialização do link. Outro ponto né, que é importante, que o link suporta somente um conector, né? então eu não posso por exemplo, colocar é, desse lado aqui a especialização e do outro lado aqui uma composição ou always link. Né? Eu posso colocar aqui a, a setinha do link indicando a sequência, mas eu não posso colocar por exemplo, duas especializações né? uma de cada lado, ficaria até estranho, né? impossível na verdade ou composição dos dois lados ou de um lado herança e do outro do outro lado composição né então isso não pode mesmo beleza uh, o que eu posso do outro lado aqui é só o link aqui né que essa setinha ela não é nem nem conector ele só é a indicação da, da ordem né do próximo elemento da do flow da informação e aí como eu já falei para você anteriormente né se a gente não tiver essa setinha uh, eu automaticamente entendo que eu tô passando por cima dela tá e o MDL Uh, a gente chegou a mencionar isso, né? Ele suporta colocar aqui em cima, tá? Em cima da, da, da setinha aqui, colocar uma descrição, colocar ali um número indicando a sequência e até mesmo condições ali, né? É, instruções lógicas. A gente também vai entrar um pouquinho mais em detalhe sobre isso. Então, falando um pouquinho sobre as regras do MDL, né? Nesse sentido de conectores, uh, os conectores, eles podem ter alguns... Uh, termos técnicos ali, uh, mas que sejam comuns também às pessoas de negócio, tá? Não é muito legal você colocar uh, algum termo técnico que... Enfim, só um time de desenvolvedores, por exemplo, vai entender, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente pode colocar algumas instruções lógicas, uh, dando um exemplo aqui, tá? Eu gosto de colocar assim, ó, entre, é, entre conchetes, né? Uh, por quê? Porque já fica claro que aquilo ali é uma expressão né, lógica, uma instrução lógica, tá? Então, é possível você colocar ali um if, né? Um c em português, pode colocar em português, não tem problema nenhum, tá? Uh, um ou, tá? Um end. Aí nós temos aqui um go to ou um pular para, né? Que serve para você indicar que daquele step ele já vai para um, um outro ali, um, vamos supor que você está no seis, né? Mas como você caiu ali, de repente, numa bifurcação que tinha um ou, né? Uh, do seis você volta pro um, por exemplo, uh, você pode fazer isso também. E nós temos aqui também o tentar, né? Que eu posso, de repente, de repente tentar executar uh, uma ação em uma outra caixinha tentar fazer a mudança né de estado de repente uh, enfim é possível tá eu não usei muito esse try mas eu já vi algumas pessoas colocando nos diagramas beleza uh, outra coisa né como a gente falou colocar uma numeração em cima indicando a sequência então uh, sua setinha ali ela tem um número 1 um, né uh, enfim é, acessar a tela dois né carregar informações da tela carregar menus três acessar banco de dados então eu posso colocar esse número na frente para indicar exatamente qual é a sequência né às vezes tem mais de uma setinha partindo de um é, de um elemento para o outro isso vai facilitar bastante tá uh, e textos explicativos então logo depois do número eu vou colocar ali um texto para dizer o que está acontecendo, tipicamente com linguagem ubíqua, tá? uma linguagem não necessariamente do DDD, né? mas pensando que todas as pessoas entendam. Por exemplo, alguém de negócio uh, ou alguém de, da área usuária consiga também bater o olho no diagrama e compreender o que você está dizendo. Então, quanto mais simples for essa comunicação, esse usos do, do si, a numeração na frente é hiper né? e o texto que você vai colocar aqui, melhor. Bom, algumas dicas aqui antes da gente cair para os exemplos, né? Uh, eu falo para vocês sempre evitarem, tá? Diagramas muito complexos, com muitos elementos, porque isso vai fazer com que... Uh, qualquer um que abra um diagrama se perca, né? Fala, poxa, por onde eu começo? Por onde eu termino esse diagrama? Uh, quando tem muitos elementos, realmente fica complicadíssimo. Uh, então, tentar manter diagramas simples, um nível de abstração um pouco mais alto, tá? Uh, visualizar com um pouco menos de detalhe, né? Mas passar o que precisa ser passado. A informação principal precisa estar representada no seu diagrama, tá bom? Sempre um, um nível mais alto, um pouquinho, uh, e evitando muitos elementos. Se se precisar ter muitos elementos, considere fazer mais de um diagrama. Porque, se você fizer um diagrama muito complexo, né? O que vai acontecer se você detalhar muito seu diagrama? Ah, tem grandes chances aqui dele ficar desatualizado muito rápido. E se ele ficar desatualizado, ele já está obsoleto. E um diagrama desatualizado ele não serve para muita coisa. Outra coisa é que eles podem se tornar tão complexos, né, de que assim, a própria equipe não se engaja mais em utilizar e ele vai para a gaveta, então não vai ser utilizado. E aí também, né, um diagrama que não é utilizado acabou sendo um esforço desnecessário. Então, sempre em mente aí de tentar fazer o mais simples, o mais sintetizado possível, mas que contenha os detalhes que são necessários para quem vai utilizar o teu diagrama. Sempre mantenha isso em mente também. Foco em quem vai utilizar, na pessoa né, que vai olhar para aquele diagrama e fazer alguma coisa com ele, implementar uh, segurança, uh, validar fluxo, desenvolver algum componente, então sempre olha para isso, tá bom? Outro ponto aqui é evitar cruzar conectores, tá? E caso seja necessário você ficar passando por cima entre um conector e outro, considere colocar uma cor diferente para os seus conectores. Isso vai fazer com que fique mais é, fácil de entender o seu diagrama, tá? E de novo, ó, o grande objetivo aqui é, é a simplicidade e, e, e fazer com que as outras pessoas se engajem com o teu diagrama. Então, se você fizer um diagrama que complicou ali, né? Ficou um monte de setas, uma passando por cima de outra vai trazer complexidade, as pessoas não vão entender o seu diagrama e também cai no problema uh, do ponto anterior que nós falamos, tá bom? Bom, vamos para alguns exemplos. Começando de um mais simples aqui, né? Este diagrama, o que ele está representando para a gente, né? Ele representa o seguinte, que eu tenho aqui um usuário, né? Uh, esse usuário acessa uma interface, né? uma tela, e essa tela, ela acessa diretamente aqui um, uma API, né, uma web API. E essa web API, ela orquestra a chamada de vários microserviços, sendo que cada um deles aqui tem um banquinho de dados proprietário. Então, o que eu estou representando aqui na prática, né, é uma arquitetura orientada a microserviços, né, onde eu tenho, de repente, aqui micro front-ends, tenho usuários acessando esses front-ends, e eu tenho modelo orquestrado, tá? Onde a minha web API aqui acessa inúmeros microserviços para é, processar uma determinada ação e depois devolver aqui para o meu usuário. Beleza? Então é um diagrama é, que ilustra aqui a, o comportamento de elementos e aí a gente está falando notariamente né, de um diagrama de arquitetura. Estou explicando como que vai funcionar a minha arquitetura, quais são os componentes da minha arquitetura e qual que é a passagem de bastão entre os meus elementos. Aqui eu não estou falando necessariamente de regras de negócio, embora eu possa fazer isso também. tá Então, eu posso ilustrar aqui uh, um flow de, de um processo mais complexo, uh, como que vai funcionar um negócio, né de repente o usuário acessa uma tela, acessa outra, uh, e como resultado, de repente, ele ter ali um relatório, uh, ou então, algum tipo de métrica, eu consigo fazer tudo isso com o MDL. Tá? Bom, vindo agora aqui para um segundo exemplo. E neste caso aqui, né eu trouxe para vocês uh, como eu gosto de fazer ali uh, uma especificação junto a um cliente, junto a uma pessoa de negócio, uh, para ilustrar ali como que a coisa toda vai funcionar, como que vai funcionar de repente um, um fluxo de um negócio. né? Uh, às vezes eu não tenho, do outro lado ali, uma pessoa que conhece tantos detalhes da aplicação ao ponto de poder me indicar ali os, os micro componentes que eu vou ter e muitas vezes está tudo bem, eu tenho que voltar para casa e é, desenhar melhor, ver ali os os componentes arquiteturais que vão compor a solução, mas de qualquer maneira, né, é uma ótima você levantar a sua solução dessa forma aqui, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho um desenho onde eu tenho um usuário, que é um administrador, né, é, esse usuário, ele vai lá e cria, por exemplo, uh, usuários para um hotel, né, em uma API de segurança, tá? E depois, ó, step 1 é esse, o step 2, eu tenho um sistema do hotel aqui e olha, ele é um black box, né? Então, eu não entrei aqui no nível de detalhe de usuários, de como que funciona essa autenticação aqui, eu só sei que eu tenho um sistema do hotel que o segundo step meu é que ele vai fazer uma autenticação passando usuário, senha e ambiente aqui para minha uh, API aqui de segurança. Né? Essa API de segurança ela retorna um token para mim aqui para o meu sistema do hotel e depois esse hotel ele vai usar aqui né, uh, vai registrar disponibilidades uh, de quartos do hotel aqui passando esse token que ele recebeu tá eu poderia até colocar isso aqui também para detalhar mais aqui né enviando o token uh, aí o que que acontece o meu serviço de disponibilidade ele sempre valida o token aqui no meu outro serviço de segurança né e ele sempre persiste aqui ou consulta informações no MongoDB na época deste desenho não existia o always link ele, ele não tinha um, a bolinha, o conector, né? Nessa época aqui, uh, o MDL, né quando você tinha um sempre, você usava uma palavrinha reservada aqui no começo, um sempre, né? Ao invés de colocar no um número, você colocava o um sempre. É uma outra forma, tá? Se você não quiser colocar bolinha, isso aqui é a primeira versão do MDL, MDL 1.0, né? Essa que a gente tá falando aqui já é a 1.1 que tem... Uh, o Always Link acho que foi só ele que entrou nessa versão 1.1. Bom, e aí o que nós temos além disso, né? Nós temos um, um batch aqui, né? Um microbet de disponibilidade que depois de tempos em tempos, o que que ele faz? Ó, ele obtém uh, os registros não consolidados. Então já dá para entender que esse carinha aqui é um, é um microbatch de consolidação de disponibilidade, né? E ele sempre persiste aqui no banco de dados MySQL. Tá? Então eu tenho um banco MySQL aqui e aqui eu tenho um MongoDB. Uh, percebe como fica fácil depois de passar para um desenvolvedor, por exemplo, implementar, né? Eu poderia ter mais detalhes aqui e dizer, por exemplo, ó, a solução, ela hoje não, não tem né? uh, o serviço de segurança e o serviço de disponibilidade. É isso que a gente vai implementar. E por aqui eu já tenho uma visão do fluxo funcional, né? das coisas que acontecem, os atores que eu tenho, né? que eu tenho uh, uma pessoa aqui que é um administrador, que eu tenho o um hotel, o banco de dados que eu tenho aqui. Se eu tivesse um componente de fila, eu poderia colocar Tá? É, de novo, lembra que se você estiver fazendo esse bate-papo com uma pessoa de negócios, né? É legal que você faça bem essa visão mesmo, né? Só explicando que, olha, eu vou ter um microserviço, uma API aqui e tal, um batch aqui. Vai ser claro para ela, ela vai conseguir entender que tem um processamento síncrono ou um processamento em lote ali que acontece de tempos em tempos. Você consegue facilmente explicar para ela e colocar ela mais ou menos no mesmo universo que você ou que seu time de desenvolvimento, tá? Uh, mas se a pessoa for muito funcional, não tiver nada, nada, nada de técnico, você pode só considerar usar telas, tá? usar os quadradinhos de interfaces. É que aqui, nesse né, caso aqui, como a gente demonstrou, né? ele nem mesmo tem telas, é um processo de integração. Mas, de novo, o importante aqui é você ter em mente como fica simples nessa né, comunicação, ao invés de você simplesmente montar ali uh, uma história de usuário, fazer um diagrama como esse, de repente gravar um vídeo explicando esse fluxo todo, fica muito mais fácil engaja muito mais do que simplesmente um texto ali explicando. E muitas vezes você, ao desenhar, tá, você acha ali problemas do, do fluxo, que se você colocasse uma estrutura de tópicos simplesmente ou um texto, não ia ficar claro para ninguém e você também talvez esquecesse de algum detalhe. E agora nós temos um terceiro exemplo. Esse terceiro exemplo ele é um pouquinho mais detalhado, né, a gente entra um pouquinho mais no detalhe, e aqui também tem, né, um, um flow funcional, né, então eu tenho aqui um cliente fazendo login, né, numa interface de login, essa interface de login, ela invoca aqui um API Gateway, né, e perceba que aqui ele é um black box, né, uma caixinha preta, eu não quero detalhar ele, né. Tipicamente, componentes arquiteturais, que não bancos, né, a gente coloca black box mesmo no diagrama, tá. Depois, o terceiro step é que ele valida o usuário e senha em um microserviço que faz validação, né, de usuário e senha. Esse carinha aqui, né, é, ou ele valida o token, ou ele valida o usuário. Então, imaginando que é a primeira vez que eu estou passando por aqui, né, eu tenho dois steps 4. Primeira vez, eu estou validando um usuário, então eu chamo o um microserviço de usuário que consulta aqui no banco as informações de usuário e senha. E eu tenho aqui já o Always Link, né, para indicar que esse, essa relação sempre acontece. Ou aqui eu valido o token e nesse caso aqui eu registro o, o token aqui num banquinho de segurança, né? Mas para ter ali, de repente, um controle de sessão, né? Poder ter, ah, quando esse token expirou, se o usuário desconectou do meu banco, ter ali os... Os, os tokens que foram expirados de forma manual ali, né, uh, é um exemplo, tá, tem outras formas de fazer isso também. Daí nós temos aqui o step 5, né, o step 5 aqui é enviar e-mail, eu envio um e-mail a partir de um microbat, né, que consulta do meu banco de segurança aqui, uh, para o nosso... Uh, usuário aqui de monitoramento então eu passo aqui pro meu usuário de monitoramento que aconteceu de repente um login ou que deu errado que alguém teve algum tipo de problema com, com o login, né? Nesse caso aqui eu tenho um carinha que sempre tá recebendo aqui todas as informações via e-mail de todo mundo que se loga na minha plataforma ou de alguma outra coisa que aconteça aqui, erros, né? Criou um token, etc né? Uh, bom outra coisa que eu tenho aqui, né? O próximo step aqui o step 6, né? Eu vou sempre seguindo a ordem das setinha, dos números aqui, né? Uh, o step 6, aqui eu devolvo uh, o meu token aqui para o meu usuário, né? Caso eu tenha passado aqui pelo, pelo processo de geração de token. E aqui também se eu validei um usuário, tá? Tanto um como o outro aqui, eu estou indicando que o step 6 é devolver o token aqui. Então, depois que eu validei, né, eu devolvo ele aqui uh, para a minha tela de login, tá? Então, eu persisto esse token aqui, né, com o sétimo step na minha interface aqui como um cookie, tá? Para ser utilizado posteriormente, beleza? Bom, depois disso eu tenho o step 8, que é acessar a minha interface primária, o meu main aqui, né? E aí eu tenho o 9 aqui, que é solicitar dados do menu, né? Eu tô montando o menu da minha main, uh, como step 10 eu carrego o meu menu, né? Que sempre é, busca aqui informações do meu banco de dados de opções aqui, né? Como step 11 eu devolvo esses dados de menu aqui para o meu API Gateway, né? Que vai devolver por sua vez para a interface aqui, vai montar a interface. É, eu posso colocar esse nível de detalhes, né? Por que que eu trouxe esse diagrama desse jeitinho? Porque eu posso sim colocar todo o flow de ida e de volta detalhado, mas eu não preciso, eu poderia tirar muitas dessas setinhas, essas aqui de retorno, por exemplo, eu poderia tirar fora, eu já vou entender que eu carreguei aqui, Uh, o meu menu e que isso automaticamente carregou minha tela, né? Eu não preciso entrar nesse nível de detalhes de colocar cada setinha de volta, por exemplo. Mas de qualquer maneira, deu para perceber aqui que nós conseguimos sim uh, colocar no MDL um fluxo detalhado, um flow detalhado de negócio, de tudo que acontece, cada validação que acontece, de um e-mail que é enviado para alguém, né? de uma planilha que eu poderia ter aqui que é enviada para alguém, que é extraída como resultado de um relatório, e muitos etc. Aí é possível você é, construir diagramas do jeito que for necessário para o teu time. Sempre mantendo em mente que quanto mais complexo, mais difícil de ler, mais difícil da outra pessoa utilizar esse diagrama. Então tenta manter esse nível de abstração um pouquinho mais alto, beleza? Agora vamos falar sobre o contexto estrutural. Esse aqui é bem mais simples do que o comportamental, tá? É, para que, que ele serve, né? Começando do começo. O estrutural, ele serve para você montar estruturas de arquitetura, por exemplo, né? Uh, ou qualquer outro tipo de estrutura, tá? Mas, por exemplo, quando você tem ali uh, camadas, né? tiers e layers, você quer representar ali que uma aplicação é composta por N camadas, né? E essas camadas, elas podem ser desde a sua infraestrutura até a sua camadinha lógica lá de dentro de uma aplicação. Uh, os componentes que, de repente, compõem o um componente arquitetural e etc. Tá? Então, quando você quer demonstrar ali como está estruturada, como está segmentada em camadas uh, uma solução, você utiliza esse tipo de diagrama. Ele é muito recomendado para arquiteturas, para arquitetos desenharem ali como vai funcionar a sua aplicação, tá bom? Os elementos que esse tipo aqui tem são só estes dois. Nós temos aqui a Tier, Tá? A Tier ela representa uma camada mais física, digamos assim, né? ela pode ser literalmente uma máquina, ela pode ser uma nuvem, ela pode ser uma rede, ela pode ser uma infraestrutura, uh, em geral, né? infras ali em geral, ela pode ser ali elementos como gateway, routers, tá? e também pode ser componentes uh, como, por exemplo, containers, VMs, entre muitas outras coisas, tá? É uma camada um pouquinho mais é, densa, vamos dizer assim. Eu já utilizei ela, inclusive, para DLLs, em projeto grande, né? Eu tinha ali um pacotinho maior, eu usava a Tier também para demonstrar uma DLL, um pacote em geral, tá? Um, poderia ser um JAR e etc. E aí nós temos a Layer. A Layer, ela serve para representar uma subcamada, uma camada interna. E ela é uh, uma, um quadradinho, né? que não é traçado, ele é contínuo, tá? A tier é traçadinha e a layer é um, um quadrado, né, com a linha contínua, tá? Então, serve literalmente para você representar ali as camadinhas de um software, né? A camada de aplicação, camada de domínios, camada de infraestrutura, né? as camadas internas de um Uh, componente de software, tá bom? Uh, enfim, pode ser usada para de, de várias formas aqui, né? Não tem uma regra específica de, poxa, tem que ser uh, camadas internas de um pacotinho de software. Uh, já vi microserviços inteiros sendo representados como layers, né? De repente de um container que é uma tier. Uh, então tem, tem de tudo, tá? Não tem uma regra é, cravada na pedra. O importante é que você não tenha uma tier dentro de uma layer, tá? A gente vai falar disso daqui a pouquinho também. Uh, conectores, nós só temos o link. E neste caso, né, do link, ele pode ter a setinha desse lado... Pode ter a setinha dos dois lados, indicando que a conexão acontece ida e volta, por exemplo. Ou pode não ter setinha de lado nenhum, só tem a, a, a linha né, entre os elementos. Aí eu estou querendo dizer o seguinte, que não importa a direção da comunicação essa, essa comunicação ela simplesmente existe tá uh, quando eu coloco a direção nessa né, tinha em uma das pontas aqui aí eu estou indicando que uh, a direção da comunicação é essa e isso é uma coisa importante se eu colocar dos dois lados eu tô indicando que a comunicação acontece dos dois lados e que isso é importante tá e se eu não colocar eu simplesmente tô dizendo a comunicação existe e não importa qual é a direção tá da comunicação Beleza bom muito simples né uh, o MDL estrutural é, é, eu diria que é o, é, o, é o tipo de diagrama mais simples que eu já vi na vida tá uh, e olha que eu já vi várias notações aí de de diagramas algumas regras né uh, Tiers elas nunca podem estar dentro de layers afinal de contas não faz sentido imagina que você tem dentro de uma camada ali é, essa camada de aplicação de um software uma camada maior que é uma máquina virtual inteira ou então um data center inteiro lá dentro não pode, né? Dentro da, da tier eu tenho layers, mas eu não posso ter tiers dentro de layers, tá bom? Uh, só pode utilizar o link, né? Para indicar ali a ligação entre os elementos, mas se eu colocar um do lado do outro, isso também indica que eles têm conectividade, tá bom? E se eu colocar um dentro do outro, eu indico que eu estou compondo aquele elemento, né? Afinal de contas, é literalmente isso, né? Dentro de uma camada, eu colocando outra, né? Eu tô indicando que uma camada faz parte da outra, tá bom? Uh, como a gente está falando aqui, né? A composição ela precisa ser simplesmente colocando um elemento dentro do outro. Não tenho no link, nesse caso, né? A composição, por exemplo, tá? Ou herança, nada disso. É simplesmente colocar uma caixinha, né? Dentro da outra, tá? Uh, a relação entre as camadas pode ser feita, como eu falei aqui, né? Posicionando um elemento do lado do outro. Isso já indica que eu tenho conectividade entre uma camada e outra, tá? Uh, tanto de cima para baixo, como uma do lado da outra. Agora, dando algumas dicas, né? Que são importantes aí para esse tipo de diagrama, né? E também, né? Nesse caso aqui, para o anterior, né? Para o comportamental, né? A, a leitura ela deve ser natural, ou seja, da esquerda para a direita, como se a gente estivesse lendo um livro, né? Da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então é, é importante que a leitura do, do seu diagrama seja assim, porque nós estamos acostumados a ler desta forma. Então vai ser natural sempre que você abrir um diagrama você buscar lá no canto esquerdo, no topo, né? O começo do diagrama e o final dele. No, no canto inferior direito, né, é, tem, é uma tendência nossa, tá, então é legal que o seu diagrama siga mais ou menos essa é, essa sequência, essa ordem de, de construção, tá, e depois de, de exposição para as pessoas. Uh... Tiers e layers, né, e internos ali, eles indicam que as camadas são uma composição. Então, como a gente já falou, eu tenho uma camada dentro da outra, estou indicando diretamente uh, a composição. E na ausência de conectores, uma camada acessa a outra diretamente, tá? Quando não houver nada entre elas, então tem duas camadas uma do ladinho da outra, não tem nada entre elas, ela uma acessa a outra, tá? Uh, e caso todos os elementos estejam ali na vertical Uh, a leitura começa da esquerda para a direita, então imaginando que o seu diagrama é inteirinho, né? ele é tudo de pé, né? Uh, você vai ler ele da esquerda para a direita né? e não necessariamente de cima para baixo, beleza? Uh, bom, vamos a alguns exemplos de MDL estrutural, eu trouxe dois aqui para a gente discutir. No primeiro deles, nós temos aqui um MDR estrutural que demonstra uma arquitetura de microserviços, onde eu tenho aqui né, um ECS, estou imaginando que nós estamos na Amazon, né, trabalhando com containers como serviço, uh, e dentro do meu ECS eu tenho um PM2. Então, eu estou trabalhando dentro do meu container, né, eu tenho PM2. Eu poderia colocar mais uma camada aqui de distro, Ubuntu, alguma coisa, ou distro, enfim, Manjaro, etc. Poderia, tá? Eu poderia colocar aqui embaixo a especificação desse CSS, o tamanho dele, é um T2, é um T3, né, o tamanho é, dele, né. Poderia, tá? Poderia colocar aqui no PM2 quantos... Uh, clusters eu tenho, né, quantas réplicas eu tenho, poderia também, né, e aí percebe que até aqui eu tô colocando, né, a linha traçada indicando que são componentes, né, mais, são camadas, né, mais densas, são camadas de infraestrutura, né, e aí aqui dentro eu tenho um, uma linha contínua já indicando o meu microserviço, e o meu microserviço eu tenho lá, ó, a camadinha core, né, ela acessa diretamente essa camada de rotas e vice-versa, né, a tendência da leitura aqui é que o meu microserviço, né, acessa primeiro aqui, né, de novo, a leitura natural, da esquerda para a direita, né, e Rotas acessa o Core. Uh, eu posso indicar aqui, claro, né, que essa conectividade, ela também pode acontecer, tanto por Rotas como pela camadinha Core, né. E aí aqui, a minha camada de baixo aqui é a camada de pacotes. Aqui eu tenho vários pacotinhos uh, em, em Node, no caso, né, uh, que suportam esse meu microserviço. Então, eu tenho o Express, eu tenho o ORM, eu tenho Mapers, Cache, Environment, Security, uh, uma camadinha de validações aqui, de repente um pacote de validações, e MOCs né, para teste unitário. Então, percebe, eu, eu coloquei aqui de uma maneira muito simples um desenho uh, que demonstra como funciona a arquitetura de um microserviço. Tá? Então, eu estou trazendo a estrutura do meu software para, de repente, um desenvolvedor construir seguindo esse padrão. Um padrão arquitetural, um padrão de segmentação em camadas. Legal? Bom, vamos para o próximo desenho. Esse aqui... É, tá um pouquinho mais colorido, né? Eu gosto de fazer entregas com um pouquinho mais de, é, de detalhes, colocando cores. Eu acho que, enfim, acaba ficando uma experiência melhor depois de leitura, né? Quando eu faço algum tipo de entrega nesse sentido, tá? Uh, aí aqui eu tô falando que eu tenho uma camada client-side, ou seja tudo que roda lá na, na máquina do meu cliente, no device do meu cliente, e lá eu tenho o um browser, que pode ser Chrome, Firefox ou Safari, já estou falando quais são, ou eu tenho o um app, e estou falando que é um, um iOS ou Android, tá? Nativo. Uh, aí eu tenho uma camada de segurança, onde eu tenho um Cloudflare aqui, né, que separa o meu server side do meu client side, então eu tenho uma camada de segurança aqui para chegar aqui, e aí aqui dentro eu tenho uma rede interna, tá? Uh, e aqui dentro, né, da minha rede interna, eu tenho uma outra camada maior, ó, poderia ser um container, poderiam ser máquinas, eu poderia detalhar isso aqui também, indicando que eu tenho batches, que eu tenho databases, que eu tenho serviços, que eu tenho... Queues, APIs, né, e um web server aqui, uh, no caso contendo, né, uh, conteúdos dinâmicos ou estáticos. Aqui eu estou é, expondo, né, uh, uma aplicação web, por exemplo, tá? Aqui, dentro da minha camada de API, né, estou indicando que eu tenho um API Gateway, e aqui dentro do API Gateway tem web APIs, então eu já estou deixando claro que eu trabalho, né, com microserviços e APIs é, dentro de um API Gateway aqui, né? Tem um contexto de API Gateway para expor para o mundo externo, né? Aqui eu estou falando que eu tenho uma fila, que tem uma Kiwi, né? Ah, seria legal colocar uma outra camadinha em branco aqui em cima, ah, indicando que esses caras aqui, por exemplo, não são acessados externamente, tá? Seria legal colocar um carinha assim aqui, tá? É, indicando que essa conexão, né? Por exemplo, aqui, ó, é, de fora, ela não acontece, Beleza? Eu chego até aqui, mas morreu aqui, né? Daqui pra cá eu chego e daqui pra cá eu chego. Eu não conseguiria, por exemplo, passar pela Cloudflare e vir direto no meu RabbitMQ ou na minha camada de microserviços ou no meu banco de dados. Isso aqui é fechado por uma outra camadinha aqui. Né? Eu poderia colocar isso aqui, tá? Pintar ele de preto, por exemplo, quase como se fosse um black box aqui, indicando que essa comunicação aqui não acontece, tá? Uh, uma outra forma que eu tenho aqui é de colocar por exemplo, a comunicação direta, né? Colocar aqui o conector desse jeito aqui isso aqui vai indicar que é assim que acontece a comunicação por exemplo né eu poderia ter isso e poderia inclusive colocar aqui se fosse importante a setinha indicando a, a, a ordem da conectividade entre as camadas Beleza? Bom, então, uh, MDL estrutural é muito simples, é como você desenhar o um mapa de uma casa, né? São as camadas e o importante é você ter em mente o porquê que você está colocando cada camada para quem vai ser útil esse desenho, beleza? No caso de um desenvolvedor, logicamente ele já vai entender aqui uh, como que funciona essa arquitetura, quais são os componentes que ele considera, qual é a tecnologia, estou falando do RabbitMQ aqui, por exemplo, e por aí vai, Ok? Bom, Arkin, então agora falando um pouquinho sobre algumas dicas gerais, tá? Uh, a gente considera aí como boas práticas o uso, por exemplo, de, de desenhos simples, tá? Então sempre que você for fazer um desenho em MDL, considere que uh, uma pessoa que não é técnica pode estar vendo esse diagrama no futuro. Então quanto mais simplista ele for, melhor, tá bom? Uh, se houverem muitos elementos, como a gente já falou, considerar fazer mais de um diagrama. Faz um segundo, um terceiro diagrama, tá? É, um diagrama ele deve ter um único nível de abstração. Se eu precisar mudar a abstração, por exemplo, ah, eu tenho dois componentes, né? Uh, os dois são, por exemplo, APIs. Em um eu vou lá e falo tudo no detalhe, cada camadinha que eu tenho, cada tecnologia que eu tenho. Aí eu tenho um segundo microserviço que eu não coloco informação nenhuma nele. Não é legal fazer isso. Se esse segundo elemento é, você não quiser detalhar você pode usar o black box ele é um subterfúgio para esses níveis de abstração diferentes, tá? Mas é, não coloca é, um front-end com sub camadinhas e outro é, sem nada, tá? Vai, vai ficar estranho o seu desenho, tá? Então, um único nível de abstração, um único nível de detalhamento. Quanto mais detalhado, mais próximo, de repente, né? Você pode considerar assim, ele está ali do desenvolvedor. Se você entrar muito no detalhe, talvez você até <risos> tenha a programação sendo feita ali no diagrama, como era antigamente, né? É, então, não faz sentido. Você consegue fazer isso, mas não faz sentido. Tenta manter em mente, né? tenta fazer sempre ali um diagrama mais high level, beleza? Uh, outro ponto aqui, leitura natural, sempre de cima para baixo, da esquerda para direita. A gente falou disso no estrutural, mas isso é válido também para o comportamental. E para nós fecharmos esse conteúdo, o que vem pela frente, né? Uh, bem, nós estamos fazendo um portal novo do MDL. Neste momento, né? Se você acessar lá aboutmdl.com, você já vai ver que ele é, está com segurança, né? Antigamente ele não tinha, ele não tinha nem HTTPS esse portal. Agora que o domínio está aqui com a ARC, né? Ele já tem HTTPS. Uh, vai ter vídeos, vai ter uma, uma página nova, né? Nós estamos fazendo um portal novo do MDL, tá? É, e como ele estava dentro dentro do MDA, né? A URL oficial é aboutmda, né? Uh, então, o, o MDA também, nós demos uma repaginada uh, geral ali no, nessa página do MDA. Né? Outra coisa, é, vocês podem esperar bastante aí conteúdos novos da ARC fazendo uso de MDL. Certamente nós vamos fazer ainda mais, né? Nós já fazíamos muito uso de MDL, eu já sempre fui fã, né? E agora que nós estamos mantendo o MDL, né? Uh, Leia-se, né? Uh, organizando as novas, os novos releases e tudo mais, a tendência é que nós façamos cada vez mais conteúdos com MDL tá bom? Outra coisa, nós vamos criar um grupo de discussões lá no Telegram, assim que a gente disponibilizar a página, a gente também vai disponibilizar para vocês acesso é, público, gratuito à comunidade do MDL, onde vocês vão poder não só tirar dúvidas, como trazer cases e contribuir com a evolução do MDL, afinal de contas a ideia é que continue sendo uma comunidade aberta, tá bom? Uh, e outra coisa, né, que está por vir aí, o MDL 2.0 nós já temos uma proposta do MDL 2.0 2.0, né, e essa proposta na verdade ela já tinha sido até aprovada é, pelas pessoas que mantinham antes, né, pelo grupo que mantinha antes, parte dele, né, outra parte ainda não, mas estando agora com a gente, a gente vai liberar já uma versão dele, tá, e assim que estiver pronta vai ter um outro vídeo como esse detalhado explicando o MDL 2.0, e você vai poder ajudar a gente com pontos, né, enfim, sugestões para melhorarmos essa segunda versão do MDL, né, versão 2.0, que vai ser a primeira versão uh, do MDL disponibilizado pela Arc. Beleza, ARK? Então nós ficamos por aqui. Um super abraço, até a próxima.